Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba que emagrecer é uma bênção e é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, e saiba que muitas pessoas querem emagrecer, mas tem aquelas pessoas que reclamam que não conseguem emagrecer, mas quanto vai ver a vida delas, elas querem emagrecer sem fazer nada. Ficar de braço cruzado, olha... É a mesma coisa eu querer ser um técnico de informática e não fazer curso de técnico de informática e reclamar que quero ser técnico de informática. Nunca vai conseguir. Para realizar esse sonho, eu vou ter que tirar o curso de técnico de informática, onde tem os módulos e conseguir. E depois pegar o emprego de técnico de informática. mesma coisa emagrecer. Se a pessoa quer emagrecer, não adianta a pessoa ficar de braços cruzados que ela não vai emagrecer. Ela tem que ir atrás e buscar.